O que, que a gente pode esperar, mano? Você acha que de verdade o Bolsonaro vai dar essa faixa para algum outro presidente, mano? Acho que não. Seria bonito se ele não quisesse dar a faixa e a Dilma fosse lá e pegasse e desse na mão do, do, do Lula. Morou? Seria da hora, oh, seria, simbólico. Ouro, seria simbólico. Seria simbólico. Caralho, eu não pensei nisso. Seria Olha, simbólico. Cara... Aí seria sim, simbólico. Mano. Tomara que ele não queira. Tomara que é... ele faça Dilma, faz para mim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 Essa, essa busca pela, pela, pela paz que você tá fazendo, Playboy, é. você tá mais afastando ela de tem mim... É paz que eu não quero seguir. Né? É que isso, nem, que essa nem essa o panada. Luca já falava, né, mano? Essa paz eu não quero seguir, tá ligado? Eu não quero seguir essa paz. Eu acho que é... Foda isso aí, mano. Sabe por quê? Porque não é só paz, né? Tem várias fitas. Tem, tem um, os caras catam as palavras nossas e esvazia o significado. Esvazia, apodrece a palavra. É, liberdade. Gratidão. Eu vejo um monte de gente falar de liberdade de um é. jeito. Não é liberdade, parça. Isso aí é que você é. tá falando não é liberdade. É. Entendeu? Eu quero ter a liberdade de escolher...